Beleza, agora o que é pra fazer? Operação concluída. Beleza. Cambiar esquisito de itens. Ah massa. Mas será que dá pra matar um servo, velho? Pra comer, sim. Fala com ele aqui. Beleza? Danny, I've got big plans for you. Easy as smoking a Ou morte. Eita, que parada estranha isso aqui, mano. Ah, mano, tá brincando que eu vou ter que ir até lá na PQP agora. Eu quero a minha arma. Ah, essa arma aqui que eu tava. Não, não é essa arma. Opa, tem até um celular aqui pra jogar o Free Fire, mano. Caramba, que da hora. Eu não sabia disso não, mano. Vou pegar a pistola. Ô oh, caramba.. Quero só... Porque a pistola é mais fácil de correr, né, mano? Dá pra pular aqui, mano? Aê, padrão. Pegar atalho, né, rapaziada? Na verdade eu precisava de um cavalo, alguma coisa assim. Será que dá pra pegar aquele cavalo ali, Opa! Não, não creio que dá pra nada de cavalo. Ah, que massa, mano. Treinando. Que massa, velho. Ah, mano, isso daqui tá parecido com o Ryan Denction, mano. Ô, oh, muito louco, mano. O cavalo não desce aqui, mano. Calma aí, cavalinho, calma aí, calma aí. Por aqui, vamos pra mim. Jogar em primeira pessoa aqui é meio complicado, mano. Aí vai. E aí padrão, pegamos o um cavalinho aqui, pá Show de bola, agora dá pra galopar, mano Eita, mano, vamos, galera, bora Calma aí, calma aí, calma aí que é pra cá, mano Eita, pega, eita, pega, tô tomando tirar, é Tomando tirar onde velho? Que viagem é essa, mano? Aqui, ó Aqui, toma essa, toma essa! Cadê o guapo? Guapo! Ai caramba! Toma! Tira, não sei da onde, mano! Guapo vai pegar o guapo, pegou a mulher, matou o guapo! Calma aí, calma com calma aí! Vamos, filho, vamos! O guapo tá atrás de nós, mano! A mãe que deu ruim aqui, mano! Meu Deus, o objetivo é lá longe, velho. então calma aí, comer. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tamo longe pra caramba, ainda bem que estão de cavalo, mano. Se tivesse a pé. É, junto, para. Um cavalo, não vou nem pegar não. E, calma, calma, calma. Não vou nem pegar. Eita, o cara buzina aí as ideias, mano. Calma aí, guarda a arma, guarda. Clear the checkpoints, destroy the billboards. Bora. Tão chegando, tão chegando rapaziada Ih, caramba Ah, mas não vai usar isso daqui agora não, né? E tem corrida de cavalo também, mano E será que eu vou ser atacado por causa disso? Vira aqui, pô, vira aqui Eu entrei no bagulho ali que eu não sei se era pra eles entrar, não Mas beleza Tão chegando perto do objetivo Aquela torre ali, tropa aquela torre ali vou sair aqui que vai e caramba pensei que ela ia cair sozinho mano cadê o cavalo cadê o cavalo cavalo cavalo cavalo cavalo ah, cadê o cavalo beleza cadê a torre Ai... e caramba tem que subir lá em cima velho como é que eu vou subir lá em cima você tem que pular aqui mano tem que dar um jeito. As... como é que eu vou subir lá em cima ah faz sentido Find a guerreira e follow it to my Sim, um I'm on my way. A guarda resolve tudo né, mesmo. Beleza. Padrão. Era isso? Que merda, hein? Agora tem que descer. Beleza. Cadê o cavalo? Cavalo! Vem cá, patrão. Vou dar o nome dele de Douglas. Vem cá, Douglas. Bora. Bora pro próximo objetivo. Amanhã, amanhã, amanhã. Tem alguma coisa aqui, véio. Aí, travei aqui, velho. Ih, uma cela nova, mano. Que da hora. Opa, tem como pegar um cavalo novo, Vou Pegar esse daqui, ó. Ah não, como é que eu vou colocar mais cool Seu é Baio Esse daqui é o qual? Castanho o, o, o que é que é Cedro O Cedro Esse daqui é o Cedro Cedro Manchado Ah Agora nós tá de como? De cavalão mano Chama, -te. valeu, Douglas. Tamo junto. Não vai dar pra pular aqui. Não vai ter que dar a volta, mas eu consigo pular. Então eu vou pular ali. Aí padrão, subiu. Boa, aí chega. My name is Raisa, and I'm going to be helping you steal shit from Castillo. É o nome dela. Are you going to tell me what I'm stealing? Perdão, eu, thought you just said uranium. You heard me. Look, you're going to have some fun stealing depleted uranium. Para que pagar? I'll take you to the old Spanish fort. Yeah, tive um paraquedas, mano? Que da hora. O guapo tá aqui, o mano. Que da hora, mano. My time. Pensei que ele ia ficar lá, tá ligado. Oh, Pensei que não ia. Olha o cão de guarda aqui, mano. Que da hora, mano. Que da hora. Oh, mano, o gráfico é muito lindo, olha isso. Na moral mesmo. Na moral mesmo. Tão chegando no castelo ali, mano. É mesmo, velho? Mulher tá falando Ei, que castelo louco, mano. Olha isso. Castelo louco, mano. Olha isso. Na moral, velho. Ih, tem um cara... Ah, não, mulher. Fala tu, patrão. Boa, guapo! Boa, guapo! Matou geral, hein? The Arrebentou. Fuck, He mano, da hora, velho. Ô, louco, mano, olha é isso, mano. Olha a arma. Right job, que loucura, mano e ah, vai ter que pular, não me não me se não né se lá de fazendo pensei que não sei morrer não não sei não sei não sei em Castillo's army, arma, isso significa que ele é melhor the rápido com o tough e um forte. Always wanted to storm. Firing. Ih, caramba. Vai, guapo, vai, guapo. Eita, eita, o guapo pegando geral ali, ó. Matando geral, mano. Ai, caramba, caramba. Always wanted to storm a Mataram o guapo. <coughs> Matar geral, hein. Matar geral, hein. Tirei. Pô, que mira ruim, velho. Não moral, mano. Hein, vamos, vamos descer, vamos descer tranquilão. Tranquilão Matei um Matei dois Matei três O cara não morre, mano Vai, rapo, vai, rapo Matei geral aí, mano E caramba, e caramba, e caramba, tomando tiro. E o guapo morreu, rapaziada. O guapo já era, mano. Tomando tiro não sei de onde, a mulher tá lá em cima ainda, mano. Ele tá ajudar na batalha aqui, mano. Nice Ué, cadê o Guapo, mano? Cadê o Guapo? Aí, vai Guapo, vai Guapo É que dele! Caramba, tomando muito tiro É tiro pra tudo que é lado, velho Matei os Acho que esse daí era meu amigo. eu não me olha o Pega. Vai, caramba. Vai, guapo. Vai, guapo. Vai, guapo. Nossa, matei geral. Matei geral, hoje já vou entrar aqui, mano. Entrei. Entrei com Go, guapo. guapo! vamos! Guapo E tem uma televisão agora hora, pô, se a TV. Ah, aqui é pra TV. Massa. Aqui, ó. over there. caramba. The the aqui Ué, não dá pra ver o negócio? There, anda! geral, hein? e mataram o guapo. Tá tirando o guapo. Eu vou pegar essa arma aqui que é um pouquinho melhor, mano. Oh, bem melhor. Ó. É melhor essa é arma aqui. Rapaziada, mataram o Guapo. Aí bora, Guapo. Manda. Guapo, hit. geral, hein? Vou matar geral, hein? Vai. Aí, mano, e agora? De a duas manitas. Subi aqui, vou subir aqui. Ah, mano, nem foi tão difícil entrar ali, velho. Uh -huh. Vai com a porra. Pegar o carro e mano. Caramba. Sai, mano, sai Puxa, o cara vendo arma, mano É no seu ar jogando trupai na hora na guerra, mano WTF, mano, na moral, mano Eu, hein Bora aqui, calma aí, calma aí Uh, que violência. Matei Ah, é filha da mãe aqui, ó. Toma essa, bom oh, guapo! Ah, é. Found the armory the uranium is inside. Aí chegamos um no objetivo. Bom, rapaziada, foi isso aí, mano. Fai quói aí, ó. Guapo, co mano. Segundo episódio aí O próximo episódio aí eu não sei o que a gente vai fazer Porque agora eu fiquei meio perdido Mas é isso aí rapaziada, tamo junto Até o próximo vídeo aí Fui